Bom dia povo. Da, da... camicleta. Da camicleta. <risos> Bom dia povo da Campercleta. Ah é! Estamos em Curitiba, na frente de uma das unidades da Turis Camper. E essa aqui é a mais antiga a unidade do Fábio. Deixa eu desligar o no barulhinho, tá? Ah, Melhorou, né? Então essa aqui é a unidade mais antiga, por enquanto ele tem tem duas e tem uma outra lá em construção, eu acho, em Santa Catarina, porque nós estamos em Curitiba, no Paraná. Essa unidade aqui, eu acho que ele vai concentrar a parte de soldas e nós viemos hoje para fazer a o layout e a distribuição dos móveis e dos utensílios domésticos e os aparelhos eletrônicos uhum. dentro da camper que vai ser colocada aqui em cima dessa S10, né? esse é o nosso projeto. Então, no primeiro momento nós tivemos aqui, foi no ano passado, conhecendo para negociar, para ver como é que era a construção da, da camper, qual o material que ele utilizava, etc., Gostamos bastante porque é um material bem leve. É. E olhamos uma ou outra que estava, não sei se tinha pronta na, naqueles dias. Estava em construção, né? Estava em construção, é. é. A gente entrou, tinha aqueles dois modelos, né? Um de baixar. A gente olhou os dois modelos, mas a gente entrou depois outro dia, né? Segunda pronta, na segunda viagem é. É, Aí na, na segunda viagem nós entramos dentro de uma camper que estava pronta Que é de um amigo, uhum. o nome da camper é Cavalo Negro Muito linda a camper deles, é. capricho A nossa ia ser um, uma camper, em princípio Que se encaixa na caçamba da caminhoneta, na carroceria Mas depois a, a gente foi observando outros modelos de camper e, e vimos uma na internet no canal eu não lembro o nome do canal agora mas eu vou ver se coloco na descrição um, informações. uma informaçãozinha do nome do canal de uma flatbed que aí tira a carroceria né? tira a carroceria e, e coloca toda a camper já na estrutura ali Só que tem um detalhe Isso aí nós vamos mostrar lá na frente Ela não fica fixa, né? Porque flatbed normalmente a gente pensa que vai ser uma integrada Ela é integrada, mas ainda dá para tirar a, a camper de cima Tá? Então é isso aí Hoje a gente vai mostrar nesse vídeo aí Como é que a gente vai fazer a distribuição dentro da carroceria que foi feito só o esqueleto, né? E, e dá maiores detalhes em seguida aí. Tá? É aqui, ó. Na Tour Camper. Aqui. Veja lá. <risos> Olha e percebe se os olhos não vão denunciar. Olha só. Vê se esses olhos não denunciam tudo ali. Olha ali. Me pegaram. Me viram. <risos> Aí depois você vai ficar pretinho essa imagem Até mais Nós somos Orion e a Lilian E nós viajamos E moramos num motorhome Um ônibus 1979 E agora o nosso novo projeto É uma camper Consideravelmente Menor Do que o ônibus né? que já não era grande para se morar permanentemente mas vai nos possibilitar sim algumas viagens em lugares que a gente não tinha acesso com ônibus e essa é a nossa ideia então nesse primeiro vídeo aqui a gente está mostrando o projeto inicial algumas mudanças nas ideias e com o tempo a gente vai é, acrescentando mais vídeos sobre esse novo projeto e essa nova fase de viagem. Não esqueça de dar o like no canal, de seguir e também de compartilhar o vídeo. Tá bom? Um abração para todo mundo aí. Estamos dando uma olhada aqui no projeto, no Natura Camper. A gente tem esse conversor, ali é um conversor, aqui um, um carregador de bateria, inversor melhor Aquele geradorzinho da onda, esse refrigerador aqui ele trouxe de modelo para a gente ver o espaço E o espaço que a gente tem é esse aí ó, pequeno né Ali onde está a Lilia fica em cima da gabine e onde vai estar tá a cama né então a gente tem que ver aqui o que a gente vai distribuir nesse espaço aí, ó. Daí pra lá. Essa é a nossa ideia. Lá nós vamos distribuir isso aí, vamos ver como é que fica. Dinete, do lado esquerdo, cozinha, lado direito. Porta traseira. Observe que o Fábio estava fazendo esse projeto personalizado. Então a gente estava ali para dispor os materiais. É, escolher onde ficaria cada um dos itens e tomamos todo esse tempo dele aí fazendo essa previsão, ele gravando mas mudamos de projeto pra que lado? é que se tu vai botar uma janela vai sobrar espaço pra ele? sobra? então tá então tá, por enquanto é isso aí estamos chegando na unidade de montagem Onde tem o escritório, na rua Salvador Ferrante 184 Boqueirão, Curitiba. E estamos aqui encontrando com o amigo Adelmo e esposa. Dá um oi pra cabicleta! E o nosso projeto será igual ao dele. Aí tá a empresa do Fábio. Essa aqui é a unidade de montagem, tá? Aí depois na próxima vez que nós vamos buscar, nós vamos fazer uma mais interna e hoje vai ficar assim só trabalhando aqui tá o nosso amigo Adelmo Tudo né bom? mudei meu projeto eu vou eu vou eu vou mostrar agora o projeto que eu mudei pela a terceira vez né o fábio é muito paciente então chegamos na unidade de montagem encontramos essa camper de 2 e 22 2 mais ou menos pronta que vai na caçamba e conseguimos se encontrar com esse projeto então ele não vai ser exatamente como está aqui mas basicamente assim porque nós em princípio nós vamos botar porta a talvez a gente até mude por um banheiro com a saída do dos dejetos externa, né? mas é isso aí, e o proprietário é o Adelmo, o Adelmo então me mandou depois pelo WhatsApp um vídeo de como ficou esse projeto aí por dentro, e ficou muito bonito, e esse aí é o nosso projeto, vamos ter que adaptar algumas coisas para os nossos materiais, mas é basicamente isso aí, vamos assistir o vídeo que o Adelmo me mandou então, esse é o vídeo que o Adel mandou pode ver que o camper já está está adesivado ele vai sobre a caçamba, a carroceria da S10, avança ali atrás um pouco tem sinaleiras, tem uma escada retrátil que fica embaixo do camper do lado externo aqui tem portinha do da máquina de lavar roupa de 3 kg é uma lave seca e tem a porta do gás também que a gente viu antes aqui fica a cozinha fogão duas bocas aqui os equipamentos de proteção e, e de ligar a parte elétrica né aqui o dinete e o quarto um ar condicionado Dometic quatro janelas ficou bem bacana estamos né? na espera ansioso pelo nosso o refrigerador é 12V é console mas foi mudado pela gelbox box o banheiro dele é tipo cassete, retira externamente. O nosso vai ser um porta-pote, porque a gente pode utilizar o espaço e movimentar o mesmo. Né? Vamos fazer essa experiência. Qualquer coisa dá para mudar. E os outros equipamentos também vai ter uma televis um televisor, teria um micro-onda, mas desistimos por causa do peso. O projeto é esse aí. Né? Agora vamos conhecer um pouquinho da Turis Camper. Ali tá a Jaciara, sempre trabalhando. Não é o nome dela? A Tainá. a Tainá. Ali tá o seu Fábio. Fabião. Ah. E aqui nós estamos. A mesa que já estamos de dona aqui na Turescamp aqui. Ó. É. Ah, brincadeira, estamos aqui negociando. Aqui a gente tá sempre em casa, né? E já mudamos o projeto de novo. E já vamos dizer. E mostrar o projeto novo em seguida, né? Mostra. E aqui a gente tem tantas opções que a gente fica tão doidão aí pra você. Bate pra a... frente, bar pra trás, né? É, então tá, isso aí, vamos, vamos ver outras coisas aí. Valeu.